Salve amantes do churrasco! E hoje nós vamos falar da diferença entre o churrasco na parede e o churrasco no espeto. Bem-vindo ao Salmo na Brasa! Bom, para entender a diferença entre esses dois tipos de assado, a gente vai partir primeiro do equipamento utilizado, né? No caso da parrilla, a gente está utilizando uma tradicional parrilla uruguaia, Uruguai, né? onde a gente tem a nossa geração de energia, o nosso fogo separado da arandí que a gente vai fazer o assado. E no caso de uma churrasqueira convencional, você que vai estar fazendo o braseiro aí 30 a 40 centímetros uh, para baixo do nível da churrasqueira e vai ter níveis uh, onde você vai botar o espeto conforme a necessidade do, do calor que você vai precisar para fazer o seu assado. Outra diferença da parrídia em relação à churrasqueira convencional é o controle do fogo. No caso da parrídia, a gente vai ter o braseiro sempre embaixo e a gente vai controlar a quantidade de brasa de acordo com o calor necessário. Já na churrasqueira convencional, você vai fazer todo o fogo necessário embaixo e você vai controlar aí as alturas da carne de acordo com o nível que você vai precisar de, de calor para fazer o seu churrasco. E falando de cortes de carne, né, a gente também vai ter uma diferença entre que peça que a gente vai estar utilizando com a nossa churrasqueira convencional e a nossa parrilla. Na parrilla a gente vai estar utilizando os cortes mais finos, como prime rib, short rib, até a própria picanha, né? Já no caso do espeto, já é indicado para utilizar mais um, uma carne onde você vai ter uma concentração maior de gordura, vai estar com osso maior, uma carne onde você vai assar com uma temperatura um pouco inferior por um período um pouco maior. Então essas são as diferenças que a gente também tem. Na hora de escolher nosso assado, nosso assado e de fazer na parede, vamos fazer uma churrasqueira convencional. Bom, e ainda falando sobre as carnes utilizadas para o nosso assado, a gente vê que no Brasil teve uma evolução muito grande, principalmente em relação à qualidade da nossa carne. As novas raças foram introduzidas no mercado e isso conseguiu dar uma qualidade melhor. Se a gente pegar antigamente, a gente tinha praticamente o Nelore aí que era que tava 90% dos açougues, e ele dá uma carne um pouquinho mais dura que é o que? Tu precisa de um tempo maior de assado para deixar essa carne macia. Hoje, com a evolução, tanto da nutrição animal, quanto essas novas raças que foram introduzidas no Brasil, e hoje tem em praticamente todos os mercados, a gente conseguiu cortes mais finos, mais macios, que não precisa de um tempo tão longo de assado. Por isso, o crescimento da popularização da parrilha no Brasil nesses últimos anos outro ponto importante para analisar, tanto quando vai fazer o churrasco na churrasqueira convencional, quanto na nossa parrilla, é a suculência da carne, né? Muito se ouve falar de que quando você espeta a carne, você vai perder muita suculência na hora de, de fazer o assado. No caso do assado da parrilla, você vai assar as peças inteiras, você não vai precisar cortar. Quando você vai fazer o churrasco na churrasqueira convencional, você vai passar o espeto, sobre a peça e vai perfurar a carne. Com isso, você vai perder um pouco da circulência na hora do seu assado. E para nós tirar essa dúvida aí, a gente vai fazer um teste aí para ver se realmente isso é mito ou é verdade. Para fazer esse teste, então, a gente está com uma picanha aqui. A gente vai fazer o seguinte teste. Então, a gente vai uh, cortar a picanha em fatias iguais e vai assar, no caso da parrilla, com o nosso flor de sal. E no caso que a gente vai botar no espeto, vamos utilizar um sal convencional. Todos eles, os dois pedaços, a gente vai botar no mesmo nível de temperatura com o mesmo braseiro. E aí vamos esperar para ver qual que é a diferença que isso aí vai dar. A gente puxou o braseiro aqui. No meio da parede vou puxar a grelha um pouco para o lado aqui, para o espeto que a gente vai botar aqui, não ter tanta influência da Firebox, vou botar os dois juntos aqui, mesma distância, mesma temperatura e vamos ver que diferença que isso vai dar. Vou aqui, né, o espeto. Né, deu uma torrada legal. É importante na parrilha, tu nunca é perfurar a carne, né? Então é bom que pegar, Pegar sempre um pegador aí, tá? Pra, pra fazer esse procedimento. ficaram um prontas, que a gente tirou elas no mesmo momento, como a gente colocou no mesmo momento, vamos tirar. E agora vamos fazer um corte para ver qual que é a diferença que deu. O que que a gente nota aqui no tirar a carne? que, é que foi feita na parride aqui ela tá, o suco da carne tá brotando um pouquinho mais, parece que ela fica mais suculenta do que a carne feita no, no espeto. Mas vamos cortar né e ver se deu essa diferença. assim, a gente viu uma diferença, acho bem grande, né? Na hora de cortar, tu viu que a carne da parrilla ali, ela já espalhou né, todo o suco da carne, enquanto a do espeto ela, ela ficou realmente um pouquinho mais seca. Bom, realmente outra coisa a gente provou, é, analisou agora na hora de cortar olha a região aqui que, que saiu o suco da carne aqui da carne da parrídia e aqui foi quando a gente cortou a carne feita no espeto. Então, realmente, a carne na parrinha, ela fica mais suculenta do que uma carne feita no espeto. Vamos lá, então. gracinha um na parrilla. E esse aqui é o feito no, no espeto. Bom, a conclusão que eu cheguei aqui. As duas carnes ficaram sensacionais. A carne da parede, eu acho que ela ficou mais suculenta. E pela questão do, de utilizar a flor de sal, salgá-la depois, ela deu mais sabor à carne. Mas é aquela, o churrasco não tem certo nem é errado. O errado é não fazer churrasco. Semana que vem, tamo junto. E mais um sábado, na brasa.